Olá, tudo bom? Meu nome é Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como é um carbeto. Eu sei que a nomenclatura dos carbetos são complicadas e difíceis de serem absorvidas. Ainda mais quando os livros didáticos e as aulas não dão uma atenção especial. Se você também pensa assim, fique comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te mostrar uma forma simples e fácil de entender. a gente precisa saber como é um carbeto. Os carbetos são compostos binários, ou seja, possuem dois elementos químicos e apresenta o carbono como elemento mais eletronegativo ligado a um metal, um metal de transição ou um semimetal. Então, assim, em um carbeto, o carbono é o ânion da molécula. E existem dois possíveis ânions formados pelo carbono, pelo átomo de carbono que é o metaneto e o acetileto. O metaneto é o ânido do carbono que apresenta carga onox menos 4. Ele é representado da seguinte forma. O metaneto. E o menos 4, que é o nox né, ou carga. Já o acetileto é o ânido do carbono que apresenta carga nox menos 2. E é representado da seguinte forma. Então, esse é o metaneto e esse é o cetileto. Eles são representados assim. E como que fica a nomenclatura dos carbetos? A gente vai colocar metaneto ou acetileto. mais o di, mais o nome do cátion. Então, assim que é a nomenclatura dos carbetos. Metanito ou acetileto, mais o di, mais o nome do cátion. Bom, de acordo com o elemento ligado ao carbono, ele pode ser classificado de três formas. Os carbetos iônicos... Carbetos covalentes e carbetos metálicos. Carbetos iônicos apresentam um metal que não seja de transição ligado a um metaneto ou um acetileto. São sempre sólidos em temperatura ambiente. Vou te dar um exemplo com a nomenclatura. Então, qual seria a nomenclatura desse? Seria o quê? Acetileto. de magnésio, porque a gente sabe que o um acetileto tem o que? Carga menos 2, por isso a nomenclatura aqui seria acetileto de magnésio. Os carbetos covalentes apresentam um semimetal ligado ao metaneto ou acetileto. São sólidos em temperatura ambiente e sempre formam macromoléculas. Vou te dar um exemplo com a nomenclatura dele. Então, como ficaria a nomenclatura? Seria metaneto de silício. Por que metaneto? Porque ele vai ter nox menos 4. Carbetos metálicos. Apresentam metal de transição ligado a metaneto ou acetileto. Eles têm como principal característica o fato do carbono ocupar o interstício, quer dizer, o espaço presente na estrutura sólida do metal. Vou te dar um exemplo. Então, como que vai ficar a nomenclatura desse composto? Acetileto. De zinco. Porque o nox do carbono aqui é menos 2. Uma observação, se o elemento que acompanha o carbono não pertence à família 1A, 2A, 3A, não é o zinco ou a prata, devemos indicar o seu nox é, por meio de algarismo romano na frente do nome do elemento. Vou te dar um exemplo. vamos fazer a nomenclatura desse composto. Bem, ele é o que? O metaneto, porque tem nox menos 4. E onde tem o índice 4? Na frente do ferro, que possui nox mais 3, que é indicado pelo índice 3 na frente do carbono. Como vai ficar a nomenclatura? Vai ficar metaneto de ferro 3. Indicado por algarismo romano. Bom, se você quer saber mais sobre o meu trabalho, clique no link abaixo e acesse meu site. E até o próximo vídeo.